A oitava reunião do Coleprecor, Colégio de Presidentes e Corregidores dos Tribunais Regionais do Trabalho, foi em Cuiabá. O fórum é um espaço para debates de temas importantes para a justiça do trabalho e troca de boas práticas. Gestão é sobre liderança e, e, e e comunicação não violenta, então é, faz parte do processo de aprimoramento das administrações, enfim, temas importantes de interesse geral dos tribunais. É um foro de troca de ideias, de debate, de experiências, este em Cuiabá num momento muito importante. Sempre é, e neste especialmente, porque é um balanço que já se vai fazendo no final deste ano, em torno de ações e de questões que concernem a todos os tribunais e principalmente porque estamos na terra da presidente, a desembargadora Elinei, no seu tribunal, que nos recebeu muito bem, como era esperado, sabíamos disso, a desembargadora tem uma, uma gestão a mais profícua e também por, por ocasião da eleição para, é, do, do, da presidência e da mesa diretora do colégio para o próximo ano. Um dos temas foi sustentabilidade. No primeiro dia, os desembargadores e corregedores participaram do quarto encontro de gestão socioambiental da Justiça do Trabalho. Estou gostando demais desse colépreco aqui em Cuiabá, inclusive da cidade que eu estou amando, que não conhecia, primeira vez que estou aqui, queria conhecer essa parte do Brasil e tive a oportunidade de conhecer agora com os colegas de colé viu? Foi sensacional. Conhecermos aqui e tratarmos conjuntamente com nossa reunião de Cole precó sobre a questão da sustentabilidade. Um dos assuntos discutidos também foi a gestão do orçamento. O desafio é, como eu digo, numa crescente, porque 2020 se apresenta como o nosso ano mais difícil tendo em vista que nós deixamos de receber o aporte do Poder Executivo de 0,25% que nós recebemos ao longo de três anos. Isso nos obriga a uma economia de aproximadamente 1 bilhão e 60 milhões para o ano que vem, mais aquilo que deixamos de investir, que é algo aproximadamente em torno de 600 milhões. Então, quer dizer, nós temos menos 1 bilhão e 700 milhões para 2020. É um cenário que nos preocupa, mas os tribunais estão equacionados dentro de uma normalidade. Não é ano de fazermos nenhuma extravagância, é nada diferenciado. Nós vamos passar por ele com alguma dificuldade, mas vamos passar. Em 2021, a gente imagina que as coisas começam a dar uma melhorada novamente. Foram três dias de palestras e debates teve a escolha da nova diretoria do Coleprecor. O presidente do TRT de Goiás, desembargador Paulo Pimenta, assumirá a presidência da entidade em 2020. É uma responsabilidade muito grande, da sequência é um trabalho que já vem sendo desenvolvido com muita responsabilidade pelas gestões anteriores, principalmente pela desembargadora Elinei, neste último ano. E o grande desafio é a superação de todos os problemas que teremos que enfrentar, na superação das restrições orçamentárias para 2020. Esse é o maior entrave da Justiça do Trabalho, será o ano com o maior déficit orçamentário. E Nós teremos que ter muita criatividade administrativa para amoldarmos-nos a essa nova realidade. Paralelamente a isso, nós temos aí um fortalecimento institucional da Justiça do Trabalho como um objetivo, com uma aproximação maior da sociedade, principalmente com o Parlamento, mostrando todo o, o trabalho que é desenvolvido pela Justiça do Trabalho e, com isso, angariando aí apoio para a, o fortalecimento e, quiçá, a ampliação da competência da Justiça do Trabalho.